E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro e hoje voltamos com um gamezinho de arcade, Son Goku Hoje vamos fazer um esqueminha diferente, vamos botar 5 créditos e jogar no hard, que esse aqui tem esqueminha de hard e tudo mais Vamos ver qual personagem eu vou, eu vou com o Kongo primeiro aqui o fortão, vamos testando, vamos direto no nível hard com 5 fichinhas Aí, cinco créditos. Vamos ver até onde eu consigo ir. Olha, rapaz. O, o Congo tem um. <risos> ele, luta, ele segurando um pausão, uma estranho, né? Tudo bem? Isso aí é pra jogar. Aqui é suquinho, aqui é suquinho. Aqui pula. Tá, beleza. Temos quatro botões de ação. Tudo é tapão, né? Ele não usa as pernas pra lutar. A gente enfrenta aqui, parece uns. Aqui parece uns, é uns zumbis! uns samurais zumbis. Ah, moleque, vem, vem. A princípio, esse aqui é nível hard. Então, os zumbis só não estão atacando a gente porque é início de fase. Ah, dá pra arremessar também, moleque. Ah, usando no combo, muito bom. Ó, os zumbizinhos ainda não são muito de ataque, ó. Eles são... Acho que eles são meio lerdos. Aí, ó, Esse aqui já tem uma, tem uma lança. O golpe final do combo que suga mais. As moedinhas... Ai! Nossa, também uma espadada agora. Ah, agora para usar as pernas, só na voadeira mesmo. Ó. aí tá. Sai daí. Ah, esse tem, tem uns que tem mais barra de vida. Tá, ele não, não não caiu lá embaixo, então acho que não não, não tinha perigo de eu cair também. Olha, para, para quebrar as caixas d'água. Olha ali, rapaz. não, nossa, que rápido que que rápido que sumiu o bagulho. E tá? Tá. Ele desce sozinho, menos mal. Porque ele pulou do prédio. Caraca, mano. O cara pulou do prédio do, do nada ali com os all Star dele vermelho. Ó, sanduíche. Sanduíche. Pega sanduíche. Pega sanduíche. Ah, droga, não peguei o sanduíche. Mardição. A princípio o jogo não parece ser tão, tão difícil, né? Que nem assim, eu, eu sou um player... Eita! Nossa, eu, eu falei, falei, na, na primeira chance já morri. Tá aí, tio. O... O alcance dos ataques desse cara sabe que é, que é meio estranho. Tem que estar muito perto, parece. Tá, isso só que tá me complicando. O alcance do, do ataque dele é muito perto. Então, tem que estar grudado. Aí! Bicho nojento! Ó, os da lança são os piores. Ah, maldito me matou! Continue, vou trocar de personagem agora, vamos ver. Esse aqui aparenta ser o principal da história. Né? Samuraizinho olha lá, a olha Light Strider. Pelo menos o uso da, da, da katana dele aqui da espada não, não tira a vida, já é uma grande coisa. Não parece que os bonecos não tem botão de chute. Acho que é só. Oh, chute acho que é só na voadeira mesmo. Esse aqui vai ser mais rapidinho. Aí. Morreu geral. Ah, aqui, esse aqui lembra um cenáriozinho do Sartaru Ninja Ó o velho, parece o mestre Ancião, só que maiorzinho. Parece o Docono Laibra. Nossa, só, que, só que ele tá de pé Tá aí, tio Vira pro lado certo Ah, sempre tem as mulheres Ah, me matou bonito Olha ali, muito ouro Rapaz, é, é sequência de vapo-vapo aqui nas espadas. Ah, maldito. Ah, dá atacar aqui a distância, rapaz. Vim perdendo tempo aqui. Ah, agora já. <risos> agora não tem mais nada. Ah, moleque doido. Tá vivo ainda? Aliás, foi. Cadê? Tem que pular. Ah, mãe. Agora sim. Ai, não é bom. O que é isso? Que susto, rapaz. Esse buraquinho tava se manifestando. Muitos pulam alto, né? Esses buraquinhos aqui. Só Esses zumbizinhos aqui, rapaz Esses da espadinha assim, eles são os menos difíceis eu Vou dizer que são fáceis de novo Porque depois que, eu, depois que eu falei que foi fácil Eu tomei essa rabanada deles até morrer Mas são os menos difíceis Aqueles das lanças que são desgraçados Eita, esses aí são novos Ei, já me levaram. Margueto. Próximo continue. Esse alemãozinho aqui, ó. Ah não deu nem chance. Mas o jeito que ele luta de espadinha é meio estranho. E esses espada Bom, eu tô no hard, né? Esses espadachinhos amarelos são malditos, cara. Caramba, velho. Ah, já levaram uma vida do, do alemãozinho. <risos> Eita, bomba. O cara foi morrer e me deu uma cuspida ainda. Pouba, sai daí. Vamos pro andar de cima. Ah, caramba. <coughs> Engasguei, rapaz. E tanta tunda que eu tô tomando. Ah, não acredito. O corte dele é meio estranho. Ele começa a dar um cortezinho no joelho do boneco. Aí. Sai pra lá, boneco. Sai pra lá, boneco. Sai pra lá. Sai pra lá. Eita. Ah, o combinho de espada dele foi bom. Vamos subir aqui. Estou no último risco de vida. Ah, errei é as bombas ainda. Burro. Sobrou a mina. Vamos com a mina. Ah, comi combinho legal. Tá, deixa vir, deixa ver. é bom que eles não pulam né, em cima si, né? ah verdade não dá tempo de fazer as coisas aí já é os patu... nossa até o só a troca de, de cenário aqui cenário não, troca de nível aqui do, do aquele degrauzinho ali, daquela calçada para os trilhos que já estão me matando Parece que os golpezinhos dela sugar menos? Isso é machismo, hein? Ah, bate! Ah, fala sério! Aí! Pega a bomba! Acho que já era. Vou subir aqui pra não tomar 3 anos. Já foi? Aí, pegou em, dessa vez ela não, não, caiu do prédio, ela pulou. Bora. Olha. Carambola gurizada. Pare de me matar. Salva. E aí, eu não sei, eu não peguei os nomes dos personagem dessa vez. Sen Sengoku é o nome do jogo. O jogo é Sengoku. Ah, mordidos. Bom, tá no hard, né? Eu já sou ruim no, quando jogo no Zizi. Ai, lasqueira. Vamos lá, tá acabando continue. Vai ser o um fortão de novo. Volta fortão. Aí. Congo. a gente começa, tem que fazer as ordens certas Furia! outro grandão que grita Furia! Parece o Stitch of Rage Ah, caramba! Esses lanceiros são muito, são muito roubados É os lanceiros amarelos junto Ah, esse carinha aqui tá me pegando todas as vezes. Tô te Ah, essa garganta seca, maldita. Vamos com... Aquele que aparenta ser o principal da história aqui Pelo visual, né? Aí eu botei todo mundo do mesmo lado, pelo menos Eu dessa vez estava passando mal. Então um falei ali na garganta que não sair É por causa disso que eu não estava ganhando. Ah, que jogo desgraçado! Caramba, velho. Não imaginei que ia ser tão difícil. Ah, ele deu uma comada bonita ali. Ah, eles dão de espada, eles... Eles defendem, cara. Ah, esse joguinho aqui, ó. É pra quem é bom, não é pra mim, não. O bicho até quando eles estão... Ah, agora foi. Até quando eles estão morrendo, eles te dão dano, porque eles morrem, eles dão aquela vomitada. Aí, seus amarelos, maldito Ah, não, sabe lá. Ah, desgraçado, levantou primeiro que eu. Acabou meus créditos. Mas o jogo é legal, apesar dos engasgos que eu tomei aqui, para Entrou um farelinho na garganta. Tá louco. Vou botar aqui. Eu não gosto de botar as letras nos nomes. Fica é nome SNK. Aí fechou. O nome do jogo é Sen Goku. E eu achei ele bem bacana. Eu estou jogando no, no Touch. Porque estragou meu controle de novo. E o controle, talvez, no meu desempenho fosse assim, uns 10% melhor. Mas eu achei bem legal. Bem legal mesmo. Uh, o jogo. Uh, pelo que eu vi, tem personagens não habilitados. Ó. Apareceu seis personagens ali. E só tinha 4 para escolher. Então, de efeito zerando, aparece outros. Mas esse é o Sen Goku. 3. Ó, pelo que dizia ali é o 3. Achei bem interessante. para quem é bom de beat up, e samuraizinho e tudo mais e se coordena, rapaz. É um jogo muito interessante. E como é de arcade, a gente pode usar fichas infinitas, né? Mas eu usei 5 fichas para ver até onde eu ia conseguir chegar. Espero que vocês tenham curtido. Opa, o que, que é isso, rapaz? Ah, tinha barrinha de especial Eu não sabia Ah, não, serei obrigado a jogar novamente Na próxima oportunidade vou jogar de novo esse Goku. agora que eu sei que dá para usar especial Eu posso apertar todos os botões ao mesmo tempo E ver se vai sair, certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no Brasileiro, Se inscreva no Aula de História do Web 3.0 Já falei demais E até a próxima